Vai rolar, e vai rolar, e vai rolar, festa, vai rolar, uh -huh. Não sei agora por que você está falando do Gamax, nós estamos aqui com mais um vídeo, e hoje nós estamos com a nova atualização do dia 1 de março, que é vulgo 3 de março. É... Eles não adicionaram tantas coisas assim, mas eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar o que eles adicionaram, claro, como padrão e mostrar uns negócios novos que o povo me explicou Beleza Desculpa, é que quando eu vejo sem pai, é, é... Eu não aguento, é muita emoção É tipo, eu, eu, eu não aguento <risos> Bom gente, vamos começar primeiro mostrando o que que eles atualizaram. Tem que achar a porra da sala de música, né? Aí você vem aqui assim ó... Greetings, Join Club, yeah. the... você entrou no, no grupo. Agora... Olha <risos> o <isso> aqui, véi. aqui, <risos> vem. Oi gente, alguém quer subir? Cavalinho. Só que eu vou mostrar pra vocês Qual é essa grande novidade Uau tá? Que eles colocaram Tem duas novidades Não são tão grandes coisas, mas Vou mostrar pra vocês Eu quero Cocona Cocona Faz um favorzinho pra mim Me siga Como assim, Cocona? Você me largou Onde você tá indo, Kokona? Kokona Haruka. Okuzona. Kokona. Eu sou melhor que suas amigas, tá? Ok, Leadway, Vem, Kokona. As aventuras de Kokona. Isso. E e Gente, eu não gosto do nome, tá? Que deram pra ela. Ah, ah fica com um brisilhinho de música. Eu não gosto do... Que colocaram O nome dela, tipo, não é que eu não gosto a Sun, no... Beleza, é um nome, e não é ruim Eu já explico pra vocês o que é aquilo ali Não é ruim o nome Mas eu prefiro, por enquanto, chamar ela ainda de yandere senpai Khan E a menininha Loira, eu ainda chamo ela de Osana tá. Ou de piranha Também, né, assim, varia Amiga, você bugou Amiga Você está bem, amiga Adeus, amiga. Cortei suas tetas, fora. <risos> <risos> tá. Vamos desmembrar ela. Super normal, a gente faz isso diariamente. Oh. <risos> Ai, meu Deus, pai Agora vai ver a arte que eu fiz pra ele. Como é que solta? Como é que solta o violoncelo? Gente. Como que solta? Ah, botão do meio. Eu não sei soltar o violoncelo, antes. Venha, Cocona. Cocona. Ah! Vamos pegar agora o.. Gente, não rolem para o meu sangue, tá? É normal. Isso se chama hormônios. Tá? Não é sangue de outra pessoa. Imagina. Já que eu não sei como Tirar isso aqui Nós podemos fazer um combo tipo assim ó. Tá, tá, tá. Insert, insert, insert, agora a cabecinha, olha só gente, essa é minha obra de arte, tá, vocês estão vendo, lindona minha obra de arte né, vamos tirar uma selfie do lado, vamos tirar a minha loucura. Olha que selfie bonita. Bonitona, né? É, vamos lá. Aí a gente pode fazer assim. Guardar a arma também, se a gente quiser. E aí carregar como se a gente não fosse... Tudo bem que tem um pedaço do cabelo dela, né? Mas a partes, a partes. Enfim. Isso é o que eles colocaram, tá? Agora vamos mostrar os delinquentes. <risos> Ó. Deixa eu colocar uma arma. Uma katana. Apareçam um delinquentes. Are you looking for trouble? Essas são as delinquentes. Será que dá para tirar foto dela? Não. Aí tipo assim, elas ficam aqui, super sussa, tals. Aí você. Ai ah, amiga, eu quero me turma. Ai ah, meu Deus. Too close. <risos> me ama. Too close. Scram! Ok. Enfim, aí tem elas e eles. You Bem de anime, né, esses cabelos aí. Oi. Ai meu Deus, vocês estão revoltos demais. What? <risos> Não é nada. Enfim, eles vão proteger normalmente onde fica o, o negocinho aqui, o lixo, por enquanto. E o que vai complicar um pouco a nossa vida. Don't Só que assim, se a gente aparecer com uma arma. Olha huh? lá, elas ficam tipo. Huh? Eles ficam tipo preparados. E até então eles são. Eles são indestrutíveis, ó. Coma. se a gente tentar lutar com eles não tem como porque ele simplesmente vem e deixa a gente em coma até então eles são indestrutíveis tá mas conforme o tempo e para a gente virar amigos deles nós temos que zerar a nossa sanidade a nossa reputação nossa reputação tem que estar no zero tipo, muito baixo aí eles vão né Ah você também é do mal igual não e é e assim nenhum deles tem um líder ainda ó porque toda gangue tem um líder isso foi o que o Yandere Dev disse, tá gente? Criador. Não tem líder ainda. O líder é, é, é tipo, a pessoa mais fodona e no começo do jogo ela tá suspensa. E quando ela voltar, ela vai estar tá afim do Pai. Então uma das nossas rivais vai ser a líder dos delinquentes, que vai ser uma das, digamos, uma das rivais mais difíceis de se vencer de acordo com o Yandere Dev. Isso é demais. Agora vamos mostrar uma das coisinhas que eu descobri, que eu aprendi, né, me falaram aí, eu fiz, já dá pra invocar um demônio, tá, isso, não, isso é muito legal, vamos, vamos invocar o demônio agora pra vocês. Aí, gente! Vingança, ao menos! Vamos ver como é que é esse rolê todo. Ai, ai, meu Deus, gente, eu sou o capeta. É só, sou um bom capeta. Deus. Gente, pra fazer essa atualização eu tive que jogar na versão passada, tá? Eu não consegui na atual. Mas vamos ver a opacidade disso aqui: opacidade. Então a P que é, ó. Nossa Senhora. ver, né gente bom, então foi isso gente, espero que vocês tenham gostado deem like, favoritos, inscrevam no canal, compartilhem o vídeo pra ajudar o canal e tudo mais comenta aí o que vocês acharam da atualização como eu disse, invocar o demônio eu não consegui fazer na versão atual eu tive que jogar numa versão passada, mas é isso né mas é essa, o único demônio que dá pra invocar até agora que descobriram então pessoal falou